Na tentativa de crescer e ganhar mais inscritos dentro do de YouTube, muitos criadores de conteúdo acabam por adotar estratégias um tanto quanto errôneas e que mais atrapalham o crescimento do seu canal dentro da plataforma do que ajudam. E aqui neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma estratégia muito importante, que é a frequência das postagens e qual seria a frequência das postagens ideal para ajudar o seu canal a crescer e ganhar mais inscritos dentro da plataforma. Bem, antes de mais nada, vamos falar de algo que é muito importante. Antes de estabelecer uma frequência de postagens para ajudar no crescimento do seu canal no YouTube, você precisa estabelecer vídeos com qualidade. E quando eu me refiro de qualidade, eu não me falo apenas sobre qualidade de edição, qualidade de som, qualidade de imagem. Eu falo sobre a qualidade do conteúdo como um todo para o seu canal. O que, que você está postando? Quais são os assuntos que você está falando? Como você está abordando esse assunto? Começa a estabelecer aí uma estratégia para criar vídeos de qualidade relacionados ao conteúdo que você está postando, sobre o conteúdo que você leva, sobre a didática do seu conteúdo, sobre como você entrega esse conteúdo, você começa a ganhar um ponto importante para com o seu público. Então, seja direto, seja dinâmico e objetivo, para que o seu público compreenda aquilo que você está falando e para que o seu público possa captar bem o seu material e dessa forma você ter aí um bom desempenho, um bom engajamento aí com seus seguidores e até mesmo com novos seguidores. Mas, sem enrolação a vamos falar sobre a frequência. Você já deve ter notado que muitos criadores de conteúdo fazem postagens no um ritmo um tanto quanto frenético, chegando a postar até 5 vídeos por dia, logo de começo, logo que começam a postar no YouTube. No entanto, isso além de prejudicar o seu canal, até porque o YouTube não vai entregar tudo isso num único dia, vai se tornar um tanto quanto cansativo para você. Então, para você estabelecer um ritmo de postagens adequado, uma frequência adequada, você precisa, antes de mais nada, pesquisar o seu público. Avalie quais são os dias que melhor o seu público interage com seus vídeos e quais são os horários. Depois disso, procure saber dentro do seu nicho qual é o ritmo de postagens que seria o ideal. Por exemplo, nicho de notícias, o ideal é postagem sempre quando surgir notícias ou todo dia. Vídeos que falam sobre filmes, sobre séries, o ideal das postagens é sempre quando surge um hype. Um momento que estourou um vídeo, estourou um trailer, ou que uma série surgiu com um episódio novo, ou até mesmo fazer a resenha do último episódio. Normalmente isso acontece uma vez por semana. Pesquise então estes fatores. O que o é seu nicho exige? Quais são os hypes, os acontecimentos que o seu nicho lançou no momento que chamam a atenção do seu público? O que o é seu público mais está comentando nas redes sociais e qual a necessidade? de falar sobre aquilo no momento que estão comentando, até porque se algo que está sendo comentado é algo que precisa ser postado de imediato. Procure ter uma velocidade nas suas postagens. Logo que surgiu o hype, poste. Procure manter a qualidade dos seus vídeos com assuntos que você está entregando. Sempre atualize os assuntos antes de entregar. Procure manter uma qualidade de edição que principalmente envolve o som, se você não tem equipamentos muito bons. Postagens diárias podem ser cansativas, mas se o seu nicho exige isso, poste diariamente. Mantenha a frequência no momento que você estabelece um dia, um horário para postar, e poste naquele dia, naquele horário específico, para que o YouTube entenda que você leva o seu trabalho a sério. Os algoritmos do YouTube começam a entregar para o seu público, mas pesquise também o momento que o seu público está procurando este assunto. Use a comunidade para isso. Bom, se você chegou até aqui, eu agradeço aí que você tenha assistido o vídeo. Aqui do lado eu vou deixar um vídeo que fala sobre qual a quantidade de vídeos ideais que o seu canal precisa ter para crescer. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque se inscrevendo aqui no canal, você vai receber um vídeo novo todo dia falando sobre crescimento e sobre monetização desse canal dentro do YouTube. Eu sou D'Artagnan Pérez e você esteve no IDOP. Fui!